Fala galera, aqui quem fala eu é sou o Kennedy Ramos, sou professor de Biologia E eu tô passando aqui com vocês pra falar que dia 29 e dia 30 de setembro Eu vou estar em Teresina, galera, no Enem Summit Vai ser muito show, tem vários professores Vou falar tudo que pode cair no Enem em Biologia Vai ser muito show, galera Eu aguardo vocês lá